Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Ei! Bob Esponja Aquela esponjinha do Mar Amarelo Parece ser tão querida, né? Aquela esponjinha do Mar Amarelo que mais parece com a esponja de lavar louça Do que uma esponja do Mar Porque a esponja do Mar não tem nada a ver com Bob Esponja, né? <risos> Mas enfim, o Bob Esponja, que é amigo do, do Patrick Que é uma estrela do Mar, que vive embaixo de uma pedra, né? Meus parabéns, amigão! E que mora na fila do biquíni, juntamente com vários outros peixes e outros bichos lá do mar e tal. E é vizinho do Lula Molusco, cara. O Lula Molusco, ele é mal-humorado. Ele toca uma clarinete. Nossa, pensa no cara mal-humorado, cara. É o Lula Molusco. Que considera um playboy internacional. Então, e o, Mula, o Lula Molusco e o Bob Esponja, eles dois trabalham no... Siri Cascudo, que é um restaurante que vende hambúrguer de siri. Com um hambúrguer de siri delicioso de dar água na boca. Mas olha só, gente. Olha só, um lugar que vende hambúrguer de siri. O proprietário desse lugar, o dono da do lanchonete lá, é um siri, que é o seu siriguejo. Olá, eu gosto de dinheiro. É o cara que só pensa em dinheiro. Então, um siri é dono de um restaurante onde vende hambúrguer de siri. Mano, será que ele pega os cirizinhos e... Eu não quero que destruir a tua infância, tá? Eu não quero destruir aqui a tua visão sobre o Bob Esponja, não. O Bob Esponja também, ele tem uma amiga chamada Cindy, que é uma esquilo, meu. Uma esquilo do Texas. Gente... E isso que me chama a atenção nesse desenho. Eu fico pensando, toda vez que aparece algum episódio que tem a, a Cindy, né? Gente... Que é a esquilo... Toda vez que aparece, tem um episódio que aparece ela, eu fico pensando o que, que essa esquilo tá fazendo no fundo do mar. E engraçado, tipo, pra ela sair, pra ela vir conversar, vir na fenda do biquíni ali e tal, ela precisa colocar uma roupa, tipo a roupa de astronauta, tá ligado? Colocar um capacete, enfim, e aí ela precisa colocar essa roupa pra ela ir conversar com o Bob Esponja, com a turma ali. E o Bob Esponja, quando vai visitar ela, tem que colocar um capacete com água dentro, sabe? Pra, ela, pra entrar dentro do iglu dela, porque o iglu dela tem uma árvorezinho e tal, é seco, sabe? E daí eu fico perguntando, cara, o hum, que que esse esquilo tá fazendo lá? Esquilo da Terra, aquele esquilo está com problema. Ah, o que que o Bob Esponja tá fazendo na casa desse esquilo? E eu fico pensando que muitas vezes nós estamos agindo como essa esquilo sabe A nossa vida às vezes se parece com um episódio de Bob Esponja quando nós estamos no lugar errado, vivendo com as pessoas erradas em um ambiente que não é o ambiente que Deus preparou para nós que é um ambiente diferente daquilo que nós estamos uh, prontos para viver e nós temos que uh, colocar algumas coisas na nossa vida que não são naturais para que nós possamos viver naquele ambiente. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Tipo, assim a gente tem que colocar uma roupa toda de astronauta para viver no fundo do mar, tendo uma terra inteira ela morar, sabe, tendo um ambiente todo que Deus preparou para o esquilo morar e aí agora esse esquilo está no fundo do mar nós queremos viver em ambientes que Deus não preparou para nós, nós queremos viver com pessoas uh, que não é as pessoas que Deus quer que nós vivamos com elas, não são pessoas que nos levam para a luz, não são pessoas que nos levam para pra. pra... Praticar coisas boas são pessoas que nos levam para fundo do mar, para o abismo, para escuridão. Pô, a feira do biquíni é bem bonita, tô iluminada, mas nós sabemos que o fundo do mar, cara, o fundo do mar é terrível, mano. Os peixes que vivem no fundo do mar, eles não tem, não, não enxergam, eles só têm os sensores que eles sabem onde tá as coisas. Então eu te convido, cara, hoje, saia de dentro desse mar, saia do fundo desse poço, sabe? E vá viver no ambiente que Deus criou para você viver. Deus criou a terra para os esquilos andarem na terra. Não o fundo do mar, o fundo do mar foi feito para criaturas do mar, né? Criaturas do oceano. Então, para de querer ser igual aos outros, mano. Para de querer ter as mesmas opiniões dos outros, sabe? Tipo, ir pela cabeça dos outros. Mano, a minha avó já dizia: quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Sério, muda de direção. Porque você precisa viver os propósitos de Deus, os planos de Deus para a sua vida. E esses planos, nós, nós podemos saber quais são eles, basta apenas você começar a conversar com Deus. Fala com Deus, sabe? Tipo, coloca os teus medos pra fora, as suas dúvidas. E eu tenho certeza, se você chamar Deus pra conversar com Ele, Ele vai se apresentar a você e você vai entender, entender e compreender aonde é e como é que Deus quer que você vive.